Quem falou em você há pouco tempo? O Bota, seu ah, amigo. Toma bota é tar... muito meu amigo, ele escreveu umas coisas, falou que eu sou o mais trabalhador do mundo, né? É. Você é o, é o estilo de vida, sua é diferente, né? Quantos anos hoje? 68. 68. 78. Não, Se... é, 68. 68. Quem que é mais velho, eu ou você? Eu, ué? Eu sou, meia... eu sou de 7. De... Eu já tô com 70, sou de ah, 52. Pouca coisa mais, né? É. Irmão, mas o Bota é um peça, não é? Gente boa. Bota, ele me encontra. Agora faz isso que eu não via. Ele, ele gravou, ele via que eu sou palmeirense e fala: Você carregando o guarda-chuva do Corinthians? E aí você sabe que é o jeito. É. Mas, mas nossa, mas gente fina, né? Gente fina. Você sabe que ele é natural de Araçatuba, né? Acho que é. A região. Faz caminhada, é. faz uma coisa, faz outra. Na você vira, você manda lembrar, se ele não tiver problema. Ele não tá, quando eu vi ele tá assim. Ele tá sempre correndo? Sempre aquela correria, aquela. Ô Sérgio! Ah, nós falamos uma vez, você gravou comigo a sua família, seus pais, seus irmãos, né? Você estudou aqui em Franca onde? Estudei no IETC <coughs> e no, no Ateneu, quando era criança. IETC eu fui até o segundo colegial, mais ou menos. E. e... E já faz tempo, mais de 40 anos. E professor, quem é que você lembra dos seus professores? Eu lembro do Somário, da.. Quem mais? A, A... A dona Lúcia pessoas você lembra dela? Professora de português, Maria Esmeralda de inglês. E, é... Tinha um homem que era o professor de ciências, eu esqueci o nome dele. Tem um de matemática, um fortão, acho que ele ainda é vivo ainda, que ele parece com você até um pouco. Você foi aluno do reverendo Canor, Não, né? Não. De inglês, quem foi o seu professor? De inglês foi a a, a, a professora Maria Meraldo. Maria Meraldo. Você estudou francês? Estudei pouco, pouca coisa. Eu estudei ah, teve um professor de... também de... O professor. Sim, isso é. Matemática também, não lembro. Tem o... e esse, meu... esse grandão que eu precisava lembrar dele, que ele tem o seu estilo. É o.. Você lembra do Zé Marco Bertelli também? Lembro. E ele eu não sei se ele me deu aula aqui ou em algum lugar, Ele eu não tem lembrança, mas foi, foram tantos anos, tantos professores. Menegildo? Menegildo, isso. De, de que, que era, será? Que era de matemática? Eu acho que é. O Menegildo depois ele, ele tá lecionando lá no Colégio Agrícola. Ele ainda está lecionando? É. Nossa, gente já fina pra aposentado. gente fina pra caramba também, nossa, bem cara. Menegilto. O, é, o difícil que eu ponho era um japonêsinho, cara. Eu tinha uma dificuldade pra física que, nossa, só da hum, Era. Qual matéria que você tinha mais facilidade? A, a que eu tinha Gostava. Um pouquinho, assim, um pouquinho mais pra mim era história, um pouquinho de português, dava pra desempenhar bem. A matemática não era tão ruim. Agora a tal de física precisa ter muito. É. <risos> não é mesmo? A lógica do raciocínio. Lógico, vamos de você, você praticou esporte? Não. Só ando a pé só caminho, só caminhada. Ando você muito nunca muito. correu atrás de bola, não? Não, quando era, era, era moleque, que a, que a gente foi criado aqui, né? Aqui no Jardim de Consolação. A gente brincava um pouquinho ali no Campo do Paulista, mas só coisinha de rotina. Você lembra da pedreira ali, quando tá funcionando não, né? Pedreira é. eu lembro. Eu fui criado aí no fundo, era só bomba que explodia. Aquele bosteiro tem aqueles redondo aí, você sabe lá embaixo, né? É. Tem ali perto do Galo Branco. É, hoje tem o um nome mais bonito da né? estação de tratamento de esporto. É. <risos> Mas na época era chamado de bosteiro, né? Também. Onde recebia a. E tá lá até hoje. Tá. É? Como que é seu nome mesmo? Ronaldo. Ronaldo. É. Pastor Ronaldo. Pastor Ronaldo. É, ali é, é o Jardim Pedreira, né? O Jardim Pedreira de lá, né? É. E aí, ali onde é o Alma, era o Almar, era é o Almarte, agora o Marcos atacado do Mix, Galo Branco, ali era tudo mato, né? O Jorge comprou aquele monte de trem ali, né? O posto. O Jorge lá do posto, comprou aquele monte de trem o galo tudo branco, ali, Galo Branco, é. é. Ali ah. tinha o pé de jaca, até bem pouco tempo, mas grandão. Aqui. Aqui você é. lembra aqui do abacate? Ah, ali. Os, os, os, os pés de jaca era muito que na Bilogueira também, você lembra? A Nogueira. A jacona aqui pra, pra fazer medo. Ronaldo, vamos chegar lá tomar um café, porque tá na hora. Né? Eu tomei o um café já, bem corajoso, <risos> que eu deixei pra, pra almoçar, porque se eu reforçar no café, aí depois eu demoro. Aí um eu não almoço direito. É, almoço então direito. você teve com botinha? Bota, é. É, na hora que você vê ele falar, ó. O Barba mandou lembrança, o Barba tá com saudade de você, ele, ele, ele acha bom, viu? E você mora onde? O Agora certo? eu tô morando ali pertinho do Macro. Três corteirão um para lá o um quatro. Comecinho do progresso. Faz seis anos tá entendendo que eu tô lá. Eu morando aqui muitos anos. Nós somos criados aqui, eu, mais quatro irmãs mulher, Não, peraí, não. Um é parte de pai moro em São Paulo. Tinha um irmão um homem, morreu de acidente. Como que chamava? Fala o nome dos seus irmãos. Você falou. Mauro, Mauro Borges. Marisa Borges, Marli Borges, Angelita Borges e a Zenaide Borges. E eu completava seis, que é Sérgio Borges. Sérgio Borges. É só Sérgio Borges? Só. O seu pai como que chamava? Antônio Marcelino Borges. E a mãe? A mãe Angelina Martins Borges. Você lembra dele, a Dalgisa aqui da Eletrônica é meu tio também, sumido. É irmão dele. Finado Jerominho, construtor. Construtor. Você lembra dele? Acho que eu lembro sim. De muitos anos. Dono do Depósito Bela de Vista, lá que ela tomava. A tia Gildinha acho que ainda é viva ainda, hein? Quase 90 anos a mulher do Veromim, ou mais. Cê não con... é brincadeira. Você conheceu o avô ou não, né? Conheci. O seu avô Borges, como é que é chamava? O avô Borges era... É, Alcides Francelino Borges e Jerônimo Pires. A sua avó. É. E da parte da minha mãe era italiano, vovô Paulino e a vovó Santa. Olha, olha pra você ver como é a coisa. Paulino? É, vovô Paulino, italiano. Tinha sete, oito filhos. Não, seis homens, três ou quatro mulheres. Se sobrou, foi três homens, agora aparece. Irmão da sua mãe? Irmão da minha mãe. Você lembra o nome dos tios seu ah, O nome deles? Os tios da, da minha mãe? Tem os que morreram, ó. Vamos falar dos vivos primeiro, né? Ó, o Alcides Martins, tem, tem o tio Armando e tio Osvaldo. Morreu. Morreu o tio Alcindo, você lembra dele? Falava na rádio Alcindo Martins. Sim. Morreu o Zé Martins, morreu o Domingo Martins, aqui que são três. E deve estar faltando mais algum outro que eu não lembro. Tem alguma ligação com, com o Pardal? Que ele é Martins, né? Aquele. Martins, aquele não. Que foi o Pardal. Pardal, é. aquele que morreu? Não, o que foi vereador. Vereador? Não. É. Não tem, não não tem ligação não. Os Martins dele. Eu sei. Como... É. E esse Mas... Martins do, do Ari Martins tem ligação não? Não. Não tem. Da família? É, é, porque, é porque Franca tem mais Martins e tem, e, e, e tem bastante família de Borges também. De Borges. Tem Mas, Borges pra todo lado. Você, você falou do seu avô pai da sua mãe? Você falou o nome dele? Avô e avó? Falei é, o vovô Paulino e a avó Santa lá do lado do, do, do, dos Martins. Dos Martins. É gente pra caramba, né? É, você é o um resumo de muita gente. <risos> Graças a Deus. Dentro de você. No lugar de Deus, né? É. é ele é que manda, né? Você não tem filho, não. Não. Certo? Só rolinho com mulher. Pra, pra, pra. Até hoje que é essa cara, ainda é fica dando umas pacarinhas. É, uma, uma, umas pacarinhas e vai tocando. A vida é, é um desafio constante, é. né? É, um constante. Mas então, Ronaldo, a coisa é assim. Você viu que aqui é chuva no mundo? que maravilha que Deus mandou pra nós? Ó. É. Tá assim quando é mais tarde água. O, o, os reservatórios são cheios, tá. né? Tá. Tudo cheio. Você lembra quando eu estava construindo aqui as, as torres aqui? Ó? Como é que chamava essas, as, esse prédio aí? As torres? Como é que é isso aí? Ali? É. Não, eu não sei. Eu, eu até tenho um amigo que tem apartamento, mas eu não sei. E é caro isso aí, viu? É. Dois prédios, né? São dois prédios. Pois. A gente tem visão melhor lá de coisa. Aqui, aonde nós estamos, isso aqui era a chácara do champanhar, né? Era. Tudo era tudo campo. Era tudo terra aqui. Tudo terra. Tudo, tudo ruim de terra. Tudo... Você viu tanto é, que mudou, né? É. Ó, tá oh, um abraço. Um abraço. Vai com Deus, tudo de bom. Tem um bom foi dia. Foi bom, foi Você bom. Você vê o botinho, manda lembrança. Vou mandar... Posso, posso editar lá no Youtube essa história sua? Pode, pode editar lá. Então tá. Vamos dar bala lá. Vamos dar bala. Vamos <risos> dar vai Um abraço. Um Deus, lá Deus lá abençoe. Também. É o Sérgio Borges. Eu gosto de conversar, ele tá sempre... Aí eu vou registrando a história dele, caminhando. Ele vai lá na Panificadora Rossato. Valeu, Sérgio, valeu. A minha admiração, meu respeito.